A questão colocada é, considera o conjunto A de menos π a π, onde menos π é intervalo fechado, quer dizer que estamos a incluir o menos π, e em π é intervalo aberto, quer dizer que excluímos o π. Qual dos conjuntos seguintes está contido no conjunto A? E damos aqui quatro opções. Então, vamos lá ver a primeira opção. A primeira opção temos como elementos do conjunto, o elemento menos 4, o zero e o três mais. O conjunto A é o conjunto que se inicia em menos π e vai até ao pi. Aqui em π sabemos que é bola aberta, estamos a excluir este, este elemento e o menos π é bola fechada, estamos a incluir o menos π. Eu sei que um valor aproximado de π é 3,14. Logo, o um valor aproximado de menos π será igual a menos 3,14. Menos 3,14. Então, onde é que estará situado o menos 4? Vamos ver se o menos 4 está dentro do meu conjunto A. O menos 4 é um número inferior a menos π. Isto é, estará aproximadamente aqui. Logo, se menos 4 está aqui inferior a menos π, ele não pertence ao conjunto A, sendo a opção A falsa. Então, a opção B. Temos o menos π, que já vimos que está que faz parte do nosso conjunto A, é um dos extremos. Temos o menos 3, que é inferior a π, há de estar aproximadamente aqui, logo está dentro do meu conjunto A. E o 4, o 4 está fora do meu conjunto A, é superior a A. Então, ficaríamos com menos 4 é superior a π, logo, o 4 não pertence ao conjunto A, sendo esta opção também falsa. Depois, vamos à opção C. Temos o menos π, que já constatamos que está dentro do meu conjunto. Temos o menos 3, que sabemos que é superior a menos π, que está aproximadamente aqui, que está também uh, dentro do meu conjunto A, e temos o π, que é um dos extremos. Só que no meu intervalo o π está aberto, logo, quer dizer que não pertence a este conjunto, a este intervalo. Logo, este aqui, esta opção, a opção C, também seria falsa. Por último, temos a opção D, que é a correta, porque o menos π é um dos extremos, está dentro do meu conjunto A, o número 1 um é inferior a π, logo também está dentro do conjunto A, assim como o 1 meio, que também está dentro do conjunto A.